Oi, pessoal. Hoje eu entrei de surpresa. É, resolvi entrar para conversar um pouquinho com vocês. Vamos chegando? Ninguém sabe que eu tô aqui, tá? Não avisei. Não é um dia normal, comum de eu entrar. Tô um pouquinho resfriada. Alergia, entendeu? Né? Por causa do tempo. Mas nada que que me incomode. E aí, cadê vocês? Hoje eu tô aqui no Instagram e tô também no Face, tá bom? Hoje eu resolvi entrar aqui de surpresa, vamos chamando, o pessoal do Instagram, venham. Oh, já no Face já temos duas pessoas, se quiserem perguntar alguma coisa... Posteriormente eu respondo, tá bom? Uh, hoje eu resolvi entrar para falar um pouquinho para vocês sobre a anestesia magnética imantada, que eu vou dar um curso agora nos dias 12 e 19 dos sábados. E vai ser maravilhoso porque vocês vão aprender muita coisa. E ele está especial, viu? Ele está especial, bem especial só para vocês. Vai ser para quatro pessoas, mas enfim. Ah, o que é a radiestesia magnética imantada? O que a maioria me pergunta, né? Então agora eu vou explicar para todos. O que é a radiestesia magnética imantada? Qual a diferença dela com... As outras radestesias, ou com qualquer, outro, qualquer outra energia ou frequência, o, o que que ela faz, né? Por que esse nome, Magnética Imantada, que eu já, já dou esse nome, porque foi esse nome que, que veio adequadamente para mim, há ah, mais que 20 anos, né? Porque é assim, eu uso apenas com um pêndulo, Um pêndulo eu tenho o, uh, o aurímetro, tenho o dual road, tenho tudo isso lá, né, no meu consultório. Mas o, o, o forte mesmo é o pêndulo, tanto de cristal como de pedra. <risos> São os únicos que eu uso, mesmo porque a minha afinidade com cristais é muito grande, né? Eu até estava conversando, foi hoje? Eu não me lembro se foi hoje ou se foi ontem. Eu tenho a impressão que foi ontem. É ontem que eu estava conversando com o meu aluno, que foi, ele hoje mora em Goiânia, né? o Messi. E ele falou assim, sabe, Arna, eu descobri que as pessoas que têm essa ligação que você tem, que eu tenho, que ele também tem... Os cristais são pessoas que foram atlantas. Mas é engraçado né, que eu, quando me, a primeira vez que eu ouvi falar da Atlântida, né, depois eu vou continuar falando dos cristais, mas a primeira vez que eu ouvi falar da Atlântida, eu me senti ali, eu me senti, eu falei, nossa, que. É, é, eu, eu não confundi por nenhuma vez. Atlântida com o Oceano Atlântico, com nada disso. E quando a gente estuda, né, faz geografia, essas coisas, eles falam que tinha esse continente que naufragou e que tem provas, né, a localização. Mas ficava assim, de uma forma, uma hipótese, vamos dizer. E hoje eu tenho a certeza de que ela existiu mesmo. E... Lógico que a minha afinidade com os pêndulos, né, que não é à toa, e com o trabalho que eu desenvolvo, ele é muito grande com os cristais e com as pedras. Porque eu vejo assim que tudo vem daí, né? Porque elas são a fonte da vida, elas que dão sustentação ao nosso planeta. O que, que sustenta o planeta? Da onde vem o cristal, né? Foi ela se desprendeu, né? Uma partezinha do sol que se desprendeu, uma molécula e, e de repente deu origem ao nosso planeta, né? Que tá aí, é todo vapor. Então, tudo isso foi muito legal, foi muito bom e eu resolvi. Então, é, e, e foi uma coisa assim que me trouxe a consciência de que se não fossem esses elementos, nós não estaríamos aqui. Nós não ter... O nosso planeta não existiria. Talvez nós existíssemos em alguma outra dimensão, que eu não sei qual é, né? Porque, por enquanto, nós estamos nessa, mas existíssemos em outra dimensão que não o planeta Terra. Bem, eu vou fazer esse vídeo. Eu estou fazendo aí essa, essa live. Mas eu sei que, por enquanto, ninguém sabe que eu estou aí no ar, né? E eu vou explicar e depois vocês podem assistir com tranquilidade, não tem o menor problema. Vai ser breve, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tô disponível. É assim, uh, por que que eu pus o nome de radiestesia magnética imantada? Simplesmente porque, à medida que, eu, que a pessoa vai recebendo a radiestesia, o pêndulo eu ponho nos gráficos, eu tenho apostila. Aliás, quem fizer o curso vai ter tudo isso também, né? Casa Flor de Lis também entrou, tudo bom, Flor de Lis? Vai ter tudo isso, vai receber. A apostila vai em PDF, a pessoa não precisa nem ter despesa. E nós, então. Fica assim, eu coloco, eu pego o pêndulo, uh, eu, eu pego o pêndulo né, e faço o, quando eu começo a fazer o pêndulo, o pêndulo na pessoa, a pessoa ela já começa a sentir a força magnética no corpo dela. Imediatamente ela sente precisa falar nada para mim, nada, nada, nada, ou para quem faz um curso comigo e aprende, porque uh, eu ensino a pessoa dessa forma. Então, a pessoa, ela começa a sentir o magnetismo daquele, daquela energia justamente nos pontos do corpo dela onde ela precisa. E o corpo dela começa a ficar todo magnetizado e imantado. Tanto é que muitas vezes eu coloco a pessoa em pé, porque ela precisa ficar em pé para trabalhar a coluna, para ficar, né? A, a, a, a coluna até é como se tivesse uma quiropraxia, ela sente a coluna estar lá e voltar para o lugar sozinho, sem ninguém fazer nada, porque é o próprio magnetismo que faz aquilo. Para quem for fazer o curso é o que eu falo. Vai aprender tudo isso e vai, vai falar, nossa, Armin, é verdade o que você está falando, né? Acontece isso mesmo. E, e vai fazendo ao mesmo tempo... Uma, uma, uma espiral de luz em volta da pessoa e a pessoa começa a entrar nessa energia e os braços dela ficam leves, outras vezes pesa porque está fazendo a limpeza. Mas tudo isso é sentido de uma forma como se a pessoa tivesse um imã no corpo. E o corpo dela gravitasse em volta dela. Mas não é que ela tem um imã no corpo, é que o corpo, ele entra em conexão com a vibração da terra, com a vibração dos cristais, os chakras entram com essa conexão. E quando entra com essa conexão, o corpo começa a aceitar aquilo e começa a liberar tudo que está congestionando o interior dela, o corpo dela interior, exterior, o físico, a mente, o pensamento, as energias negativas, né? enfim, todas aquelas negatividades que a pessoa possa trazer de uma forma muito dolorosa, Uh, teve pessoas assim que falaram assim, sabe, ah, eu não te contei nada, mas uma vez eu fui num lugar, falaram que eu estava com magia, com não sei o quê e nada dava certo na minha vida. Eu não conseguia me manter numa mesma casa, toda hora mudava, queria comprar minha casa, não conseguia. E eu vim aqui falar com você, por quê? Porque depois que nós fizemos essa radiestesia, não passou dois, três meses, eu consegui começar a desenvolver um trabalho... Eu fui trabalhar tal, foi muito legal e eu me fixei no serviço e hoje, depois de seis, sete meses, eu venho te avisar que eu consegui dar entrada para a minha casa. né? É uma casa simples, é uma casa, eu, minha casa minha vida, alguma coisa assim, mas eu consegui, não é bem assim, é uma casa que tem um financiamento legal tal, né? E eu consegui, e realmente eu senti na hora que puxou, parece que tirou alguma coisa de dentro do meu ventre, parece que tirou alguma coisa do meu útero, né? Então foram essas coisas, são essas coisas que vão me favorecendo a continuar trabalhando com isso, continuar dando esses cursos, continuar atendendo, continuar criando novas pessoas para atenderem outras pessoas, porque o dia que você fizer essa radiestesia, você vai ver que é totalmente diferente. A ah, Dharma Visual também está aí, né? A Bia, que bom! Então, é totalmente diferente, não tem nada a ver com a radiestesia convencional, tradicional, que eu admiro muito, eu gosto. Mas é diferente, é minha, é minha, é uma coisa minha, que vem de mim, né? Que eu nunca, nunca, nunca fui procurar fazer curso, fazer isso em lugar nenhum. Logo, uh, vocês podem ter certeza que esse curso vai ser de grande valia. Nossa, eu tenho muitos alunos formados. Agora acabei de dar uma no começo, no final do mês, começo desse mês agora que terminou na sexta-feira, dei, dei, dei, dei online, né? Adoraram também, já mando o certificado, mando tudo online e dá muito certo. Como nós já estamos assim, mas facilitou um pouco nessa né, situação da, de poder já as pessoas já ficarem no mesmo ambiente, que é eu tô só resfriado, não tô nem resfriado é alérgico, tá gente? Até lá eu vou estar bem melhor, mas da, da Covid e tal, já deu uma, uma suavizada. Eu resolvi fazer para quatro pessoas presencial, porque o presencial é uma delícia. É uma delícia, uma pessoa faz na outra. E, e quando é no final da, da, da segunda aula, né, do segundo dia que a pessoa vem, que fica o dia inteiro lá comigo, eu peço para trazer alguém da família, para convidar alguém para vir, pra, cada um pode trazer, porque aí a pessoa faz naquela outra pessoa que nem estava participando para sentir o efeito. Sabe? E você que está querendo se formar na terapia, como terapeuta, fazer esse tipo de radiestesia, não tem igual. Se alguém quiser entrar, falar comigo, perguntar mais, pode ficar à vontade, tá? No Instagram nós podemos falar, ou então fazer a pergunta aqui pelo Face. Ah, e como é que é, né? a gente consegue ver o que é, a casa como está tudo? Inclusive, quando você começa a fazer, que eu aqui no, na, nesses, nesses gráficos que eu tenho, tem casa também, quando você começa a fazer na casa da pessoa, a pessoa falou o nome e tal, você vai, o pêndulo ouviu, ele foi. Quando ela começa a falar, o pêndulo já vai na casa, já vai no gráfico da casa. Aí ele começa a detalhar exatamente e você, com a percepção aguçada, percebe detalhadamente até onde está a cama da pessoa. Cada quarto você descreve aquilo como se você estivesse dentro da casa. Você, você consegue descrever, ah, mas você não faz isso porque você é sensitiva? Sim, eu sou sensitiva, não vou dizer que não. Já foi provado que eu sou uma matriz, né? É. Eu sou uma matriz, eu estou aqui para ensinar muita gente, o pessoal sair à vontade, livre e continuar ajudando outras pessoas e trabalhando. Eu não, eu não fico prendendo a pessoa, amarrando ela em mim, porque é, fazer aquela rede, entendeu? De cada pessoa que vem eu vou ganhar por cima dela e outro que vem do outro, vem do outro. Não, esse não é meu objetivo e nem posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu, eu não vou cumprir minha missão, eu quero cumprir minha missão aqui no planeta. Não importa que eu volte ou não, que eu reencarne ou não novamente aqui, não importa. Mas quando eu reencarnar, caso seja aqui, eu quero reencarnar, sabe, de uma forma limpa, limpa, muito mais do que essa que eu vim dessa vez. Ou então já mudar de dimensão, né, e ir embora para onde tiver que ir. Logo, a pessoa, ela vai começar a atender outras pessoas, vai atender a família, a Dileuza também já tá aí, né Dilianza? Já vai começar a atender uh, muita gente e, e ela vai ser uma, um, uma portadora uh, né, dessa frequência da radiestesia maravilhosa. Aí a pessoa chega na casa, ela fala, olha, eu tô vendo que tem uma entrada do lado esquerdo, essa entrada, vamos ver, quando o pêndulo vai bem na entrada, porque a entrada tá boa. Adriana também, né? Tá aí, a Adriana Pérez. Sejam todos bem-vindos. A Edileuza, que já passou lá em cima também. Então, a Alessandre, também tá aí a Alessandre Pereira, a Gabi. Um beijo para essa menina linda que eu amo, também tá aí. Então, gente, a, essa energia é assim. Então ela fala: olha, aqui ela passou, mas tá indo um pouquinho para esquerda, que parece que é um ambiente assim, assim, assado. E não é porque eu sou sensitiva que eu percebo. Eu percebo, lógico, eu tenho uma, uma sensibilidade rápida e aguçada, mas você vai aprender muito bem. Quanto a mim, porque eu vou explicar direitinho como funciona. Eu não vou pegar uma casa de exemplo. Eu vou, eu vou mostrar para você como você vai pegar todas as casas, entenderam? Redes de, pro, de protec também tá aí, né? Vão entrando. Quando alguém quiser perguntar alguma coisa, participar, fique à vontade, tá bom? Então você vai aprendendo do mesmo jeito. Você vai saber como fazer. Você vai saber entrar na casa da pessoa. E, se... e tem uma coisa que é interessante. <risos> para quem for lá. Vai ver, né? Para quem for fazer o curso. Que o pêndulo, ele para. Aonde é a porta de entrada? Ele para. Literalmente, ele para. Boa noite, Alexandre. <risos> ele para aí... Você, ele, eu pergunto para a pessoa assim: você permite entrar na sua casa? A pessoa tem que dar permissão. A pessoa fala: permito. Ele começa a entrar. Gente, é um negócio que vocês não têm ideia. Qualquer dia, como eu tenho feito alguns vídeos aí, qualquer dia eu vou fazer um mostrando uma casa de alguém que eu estiver atendendo para vocês. Vocês vão ver como é impressionante é, é, é um negócio maravilhoso. E ele começa a mostrar os pontos que estão, sabe, com problemas que estão, com aquelas energias nocivas, é, dentro da casa, o, o terreno. Então, aí nós vamos dando a dica o que a pessoa precisa fazer lá, se ela precisa colocar um tapete de borracha, caso o ambiente aceite, ou um cobre, alguma coisa, ou cristais, <risos> para cortar aquela energia, né? Então, é muito importante, tudo isso faz a pessoa mudar. Eu atendi uma pessoa há pouco tempo, inclusive eles moram perto de São Roque, eu vou até falar o nome dele, porque ele permite, a esposa dele permitiu fazer um vídeo dela recebendo a energia fria. Se ele me, me ouvir aqui, se estiver no pedaço, né? mando um beijo para ele também. Ele chama Gabriel, o nome do Arcanjo. Eu fiz para ele, ele fiz com a frequência, fiz a radiestesia. Falei, olha, tem um ambiente na sua casa que fica logo na entrada. Parece uma garagem. E esse local, ele está em cima. De uma falha seca. Um córrego, alguma coisa que aconteceu ali, foi coberto. Uma fossa coberta, alguma coisa. E ficava bem debaixo, bem nesse local. E nada estava dando certo, ele não conseguia trocar de carro. Ele não conseguia, sabe? Estava tudo parado na vida dele. E já fazia tempo. Aí... Ele falou, ah, mãe, é verdade, eu tenho um outro carro lá, que tá parado lá há anos, eu nem ligo o carro. O carro, qualquer hora, vai desmontar sozinho. Meu Deus, será que é isso que tá impedindo? E eu, eu colocando a culpa na Covid, colocando a culpa e naquilo, né? Ele é um distribuidor de doces, assim, sabe, essas bananinhas seca sem açúcar, produtos diet, né? Ele falou assim: esses produtos eu vendia como água, de repente parou tudo. Eu falei: não, não é por causa da Covid, não. É por causa do que está ocorrendo ali. Isso já está entrando, já está formando fendas de entrada na sua casa. Aí, no dia seguinte, ele foi lá, ele comprou toda a tal da borracha, pôs de baixo, tirou o carro de lá, pôs lá fora. E no dia, depois de dois, três dias. Eu ainda vou pedir para ele vir dar um depoimento. Ele começou a vender, deu uma explosão nas vendas dele, que não foi brincadeira. Gente, ele, ele, ele fala, eu não sei como eu vou te agradecer, eu não sei como eu vou te agradecer. Eu falei, não, você não precisa agradecer a mim. A, a gratidão que você está tendo por mim, tem é por você porque você trouxe sua esposa, ela está fazendo um tratamento, senão que você quer progredir, ela também quer. E além de tudo isso, além dessa, de toda essa, essa coisa boa né, que vocês querem fazer, que vocês estão fazendo, você venceu, porque você ouviu o que o pêndulo falou, você conseguiu chegar lá. Então, você foi imediatamente, você comprou a borracha, você colocou, agora você vai trabalhar em cima desse negócio, você vai, sei lá o que você vai fazer, mas precisa tirar essa falha, né? Tá bom. E assim, esse é, esse é um dos pequenos casos que eu tô contando pra vocês. É, depois, por exemplo... Quando o pêndulo, ele, ele entra assim, ele vai na pessoa, no corpo humano, ele bate, ele começa a trepidar, ele trepida. Em algum lugar do corpo, é porque aquele corpo não está bem. Então, ele começa a trepidar, porque ele está começando a jogar uma energia né, para tirar algum implante que tem ali. E eu, eu tenho uma outra, eu, eu tanta gente, tem uma outra pessoa que eu atendo, e ela também já deixou fazer um vídeo dela, né, que ela tá, ela tá recebendo energia fria agora, e eu tenho mais dois vídeos que eu vou pôr, então ela não vai se incomodar de eu falar. Ela foi me procurar porque ela estava com o um nódulo comprometido na mama, na mama direita, é, Aí, nós vimos que era casa de mãe, mas, bom, não, não importa, quero falar da radiestesia. Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, hoje eu vou começar a te atender, não é na, no registro da memória celular. Ela fez, está fazendo o tratamento todo, ainda não terminou, termina semana que vem. Eu falei, vamos fazer essa radiestesia. E mostrou o nódulo. Eu falei, é o implante. Ela falou, Armin, o que é um implante? Eu falei, olha, não pode confundir implante com chip, pelo amor de Deus. Chip é uma coisa que é colocada, é de fora para dentro. Né? A pessoa permissiva, a pessoa que não está atenta. Bom, é, eles vão lá e colocam o chip pronto e predominam. Então, vira, não é uma matriz, não, vira uma. uma como é que se diz, uma, vira uma pessoa lá, uma matrix, não é uma matriz, é uma matrix, né? Vira uma matrix e, e a pessoa fica dominada. Mas nesse caso, foi colocado um implante nela, e aquele implante aconteceu, aquele nódulo estava crescendo. E ela tinha ido na, na médica, né? para fazer a biópsia e tal e era alguma situação de amamentação da infância e tal, tal, virou um implante porque ela não conseguia dissolver aquela situação. Eu fiz a radiestesia. A primeira coisa para radiestesia, fomos lá. Com a radiestesia, na outra semana, quando ela veio para continuação do tratamento, ela falou, Arne, lembra daquele caroço? Falei, sim, tá na mama, que nós fizemos a mamãe, Tá, eu quero que você coloque a mão para sentir onde tá esse caroço. Tinha sumido. Ela se abriu, ela se liberou, ela foi tão... Ela se permitiu e aceitou aquilo com tanta força que dissolveu. Naquele momento, ela tirou a responsabilidade, ou as coisas que ela tinha, que não importa o que falar, mas referente à formação daquele nódulo. Ela tirou. Muitas vezes, a mulher ela tem abortos espontâneos e ela até fica satisfeita. Porque ela não quis se comprometer em praticar o um aborto, mas ela não queria aquela gravidez. E, às vezes, ela tem uma grave, uma, um aborto espontâneo e ela fica até feliz, ela se alivia. Isso, com o passar do tempo, vai causando grandes frustrações na mulher. Porque isso já aconteceu com mulher que eu atendi e que depois desse aborto, que ela ficou aliviada, ela não conseguiu mais engravidar. E ela veio para mim, essa pessoa, depois de passar uns 15, sei lá quantos anos, ela falou, Armin, ah, não consigo. Eu falei assim, sim. Só que, será que essa criaturinha não pediu para você vir aqui hoje falar comigo? E para eu te falar que ela está reencarnada, que ela tá esperando por você para adoção? Bom, um, vem assim na minha cabeça de estalo. Pessoa falou: ai, Armin, pelo amor de Deus, não me fala isso porque ontem me ligaram... Uma, uma amiga, sei lá quem ligou pra ela, uma amiga da amiga, sei lá, e falou que tinha uma criança de três anos, que a mãe tinha morrido, e que ela estava sem saber o que fazer com aquela criança. né? E que a criança estava pronta para ser adotada, que era uma menina linda, uma menina... Eu falei, como? Oi? Ela falou, é. Ela falou, eu vou sair daqui, eu vou lá, vou ver essa menina e vou adotar. Hoje foi o dia do meu presente. Foi o presente mais... ó, fica até emocionada quando eu conto. Porque foi o presente mais bonito que eu recebi na minha vida. É. Então, o que é a radiestesia magnética imantada? Vai além do que vocês possam esperar. Bom, gente, para resumir, vocês estão vendo que eu estou meio, né? meio assim para falar. Eu quero convidar vocês a fazerem o curso. Eu tenho duas vagas, duas já estão comprometidas. Tenho mais duas. Conseguir parcelamento até em 10 vezes vai dar R$ 150,00 por mês. É R$ 1.500 o total. Vocês vão passar dois dias inteiros, dois sábados inteiros comigo e meio período de um do domingo. Vai começar agora no dia 12, sábado que vem. Tem algum namorado que está assistindo, alguma namorada? Dá de presente, vem o um casal, pronto, assim já cobre tudo. Tem vontade de fazer dia 12, 19 e 20 meio período. O pêndulo eu tenho ali. O a apostila vai por PDF, vocês mesmas montam vocês mesmos. E os gráficos vão junto com a apostila. Né? Que são esses daqui, né? Vamos junto com a apostila. Só que vocês já precisam fazer a reserva, a inscrição, para que eu possa fazer as apostilas, já avisar tudo direitinho e pedir para que seja feito para vocês. Quem quiser fazer, aproveita essa oportunidade, que é a única desse jeito, hein, gente? Entre em contato comigo, é pelo... Eu estou em São Paulo, Santana, assim, você saiu do metrô Santana, você vai dar uma volta aqui, outra ali, puf, você já está no prédio onde eu estou na Voluntários da Pátria. 60 metros, 670 metros no máximo, você já vão entrar. Lá. Então, não perca essa oportunidade. Gente, você vai pagar até em 10 vezes. Se for à vista, eu vou dar um desconto, lógico. Mas você tem até 10 vezes, até 10, 10 né? 10 parcelas para pagar. Tá bom. Não deixem de pelo menos ligar e se informar. E para quem quiser passar pelo tratamento, agora também você vem fazer a consulta. Na primeira sessão, na primeira vez. Gostou? Podemos parcelar também o tratamento. É no máximo. No máximo, são 10 sessões. No máximo, desculpa, pessoal. Tá bom, são 10 sessões no máximo, e parcelamos também, enquanto quantas vezes for necessário, até em 10 vezes para você, tá bom. Então, gente, não está dando para falar mais. O telefone é 99675-5250. 99675-5250, São Paulo, Santana, Código Diário, é 11. O curso vai ser presencial e eu aguardo prova por você, tanto para o tratamento quanto para fazer o curso, tá bom? Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.